Hoje eu quero te mostrar uma oportunidade única aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Um lindo apartamento de três dormitórios transformado em duas suítes. Lindíssimo! Por que oportunidade? Porque ele está com um preço imperdível. Condição facilitar de pagamento via financiamento imobiliário. Você pode comprar esse lindo apartamento mobiliado num dos condomínios mais luxuosos aqui de Gramado de edifícios. Eu quero te mostrar. Um pouco da infraestrutura do condomínio Knorr Village Residencial. Dá uma olhada nessas partes que eu separei para você ver e depois vem conhecer o apartamento comigo. Vamos lá gente! mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né meu caro, vamos dizer assim, seu corretor do YouTube, por enquanto, né, ou corretor dos seus sonhos, né, da casa dos seus sonhos, melhor falando, né, gente, como é que vocês estão, tudo bem por aí? Olha só, estou em Gramado, mais um vídeo aqui da Tour de Gramado, e hoje eu quero te mostrar um apartamento de um cliente, amigo nosso, que está com um ótimo preço, um, um imóvel que está de barbada. É difícil ter uma barbada aqui na, em Gramado, porque é um mercado que vende muito. Esse apartamento tem 135 metros de área total, 105 de área privativa, é um 3 dormitórios, foi transformado em duas suítes, aumentando a área social de convivência. Ele vai ser vendido conforme você vai ver mobiliado, saindo apenas objetos pessoais. Ele está localizado no condomínio chamado Kinorville, Gente, o um condomínio feito pela Melnick. Melnick é uma incorporadora de altíssimo padrão. Tem piscina, academia, salão de festa, sala de jogos, brinquedoteca, e meia natureza. Ele está super localizado, está próximo à Avenida das Hortências, menos de 300 metros da Avenida das Hortências está bem no meio de gramado sendo de gramado e canela então você tá numa localização nobre não tem movimento não tem carro na frente do condomínio é uma rua no finalzinho de uma rua um lugar paradisíaco gente é maravilhoso eu quero te mostrar esse apartamento que tá com um ótimo preço tá esse apartamento tranquilamente vale um milhão e quatrocentos um milhão e meio tranquilo tá sendo vendido uma condição especial de 970 mil reais. E deixa eu te contar a melhor notícia: você pode estar financiando esse imóvel dando apenas 100 mil reais de entrada e o saldo em 8.500 por mês sem reforços. Exatamente, meu caro. Você vai se apaixonar por esse imóvel e a condição então é muito boa. Esse parcelamento, esse financiamento sem reforço é diretamente com o banco. A gente tem um setor, nossa empresa, que aprova o seu crédito em 30 minutos e precisa ter, precisa comprovar pouca renda. Sem, sem mais delonga, vamos começar então, mostrar o apartamento. Aqui atrás das minhas costas é a porta, aqui tem tipo um, um ralosinho de entrada, tá, gente? Aqui à esquerda é a área de serviço, tá? Que virou também um quarto de jogar, tipo, joga tudo aí. Aqui tem um Junker, tem um armáriozinho, tem uma pia ali, tá? A gente entrou no apartamento por aqui, a gente já se depara com uma sala com lareira, uma sala de jantar, integrada à cozinha aqui americana, lá uma outra sala de TV, o lavabo tá ali e vamos então desfrutar desse tour maravilhoso comigo. Vem cá então, olha só, aqui a cozinha, gente, ó, tudo sob medida, o proprietário era colorado, fez um vermelhão aqui, mas ficou legal, ficou bacana. Aqui o forno, o micro tá lá, fogão cooktop, aqui o... é tudo de alumínio, gente, olha só. Isso aqui é mais higiênico que o próprio... o próprio granito, aqui do lado é uma torneira. Gente, olha só isso aqui, água quente e fria, monocomando, tá? Lavando aquela loucinha e curtindo essa paisagem, o que, que você acha? Olha só que linda, diz pra mim isso, não é Maravilhosa. Aí dá vontade de lavar louça, né, meu cara? Sabe que lavar louça é uma terapia, né? Você tem a pia, ter a pia. <risos> a louça tá lavada, não te preocupa. A louça tá aqui, o junker tá aqui, churrasqueira tá aqui, até os espetos tá ali, gente, ó. Pode deixar comigo que eu assa a carne pra você. É uma, é uma promessa aqui do corretor, tá? Você comprou, a gente vai assar a carne pra você. Aqui tem o exaustor, tá, gente, já? Eu não vou abrir aqui os armários, porque tem coisas pessoais, tá bom? Uh, então, gente, ali tem um espelho. Um espelho aqui. Uh, que também dá amplitude aqui pro ambiente, né? Aqui a lareira, tá, gente? Lareira maravilhosa. A lareira, esse cantinho aqui. Essa aqui embaixo, ó. Aqui você coloca a lenha. Tem é tudo São Gabriel Preto. Aqui também é um, foi feito um revestimento, ó. Aqui. Deixa eu te mostrar aqui o lavabo, gente. O lavabo do apartamento. Banheiro das visitas, né? Pra quem não conhece ou não sabe. Esses, esses trem aqui, vamos dizer assim, né? <risos> Isso aqui são os radiador da calefação. Isso aí faz esquentar todo o ambiente. Fica quente, espalha o calorzinho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra, tem muitos apartamentos. Inclusive, esqueci de comentar, o piso aqui, tá, gente? É um piso vinílico, tá? um piso que imita madeira, é um luminado, na verdade. E aqui o balcão, gente, ó, é um branco absoluto. Aqui tem mais duas banquetas, aqui a sala de jantar, uma mesa redonda, quatro cadeiras. E vem cá, gente, o apartamento é rebaixado em gesso. Olha só, top, né? Sacadinha, olha aqui, não. olha a vista aqui da sala, gente. Lindíssima, né? A vista da suíte é mais linda ainda, gente. É sensacional. Fica comigo até o final que você vai se apaixonar. Ó, aqui então é a sala de TV, a sala de filme, né? Até o sofazinho tá esticado, ó. Se você, que nem eu adora dormir vendo um filme, tá ali. <risos> Sabe que a gente só acorda quando o filme acaba. <risos> Ai, meu Deus. É pior que é verdade, né? Às vezes acontece, quase sempre, né? <risos> ó, sala de TV aqui, televisor tá ali. Ali tem home, DVD, toda a instalação para você ver aquele filme maravilhoso. Ver aquele Diego Flix no YouTube, né? Vendo as casas e no canal, só sentar ali, clica ali Já tem, tem internet instalado. Agora vamos conhecer as suítes aqui, gente, ó Olha só, aqui a primeira suíte Aqui já é um tapete, gente, é um carpete, na verdade uh, Aqui é o banheiro da primeira suíte Vamos dizer assim A suíte dos guri. Aqui eu boto, gente, ó a Chuveira, a gás Aqui tem uns lixos, armários ali Uh, e aqui é o dormitório, o quarto dos guri, Por Duas camas de solteiro, gente, ó Aqui a gente tem Um ventilador Armários aqui, gente, ó Olha que legal, parece que, tá, parece que tá ligado à luz né? Mas é o sol, meu, cara Olha que top. E aqui, gente, eu achei bacana, porque aqui na janela A gente tem uma floreirinha Olha que legal, gente Pra você plantar umas plantinhas aqui Acordar com o canto dos pássaros Lindíssimo, né? Uh, deixa eu comentar com você sobre a localização, nós estamos aqui a dois km e meio uh, da Rua Coberta, do centro de Gramado E nós estamos também a uns dois ou três km mais ou menos, no centro de Canela, na Catedral de Canela Bem-vindo então à sua suíte master aqui na Serra Gaúcha, meu caro Olha só que lindo esse banheiro todo de travertino. Nós temos aqui uma torneira também de mão comando quente frio, uma banheira de hidromassagem. Top, gente, ó. Pra você curtir aquele friozinho de gramado, tomar um banho de banheira. Depois comer um chocolate quente, olha que top, né? Curtir um bom vinho, um bom filme, é maravilhoso aqui o clima, né? Imagina você agora, vem cá comigo, vamos sonhar junto, tá? Quer dizer, deixa eu sonhar junto não dá, mas deixa eu levar você a sonhar agora, tá bom? Imagina você aqui deitado, acordando de madrugada, sendo acordado pelos seus filhos Ou pela sua nora, pelo seu gênio Com a notícia que está nevando e você abre a sacada da sua janela e começa a ver a neve Olha que maravilhoso, meu cara Aí você vem, finalzinho da tarde, não é noite ainda A neve caindo aqui e você se depara com essa paisagem lindíssima, maravilhosa Olha só, gente, ó. vista para o Vale do Quilombo é linda demais Ali embaixo, meu cara, é a Avenida das Hortências Que te leva pra Canela Te leva pro supermercado, restaurante Tudo que você precisa Esse aqui é um panorâmico Do condomínio que na Orville Um condomínio maravilhoso, famoso, aliás Feito por uma consultora De altíssimo padrão Sonhou? Imaginou? Então, o que que tá esperando para chamar o corretor? Se é apenas 100 mil de entrada e 8 mil por mês Você pode estar tá comprando esse apartamento, meu cara esse, esse, esse parcelamento é de financiamento bancário Sobre aprovação de crédito Mas você não precisa ter muita renda para comprar esse apartamento Fala com a gente, clica aí Fala comigo, se quiser pessoalmente que eu te explico Essa aqui é a suíte principal Cama de casal Cabeira, cabeira não, cabeceira Aqui gente, ela é estofada couro Ali tem um espelho maravilhoso Ali tem o guarda-roupa, duas portas que eu não vou abrir Tem coisas pessoais, o televisor tá aqui E gente, esse é o imóvel que eu gostaria que você comprasse Ele tá com um ótimo preço Um preço muito bom Gente, tem apartamento vazio, vazio Você pode entrar no nosso site Menor que esse aqui Não tem a infra que tem esse aqui Tá em torno de um milhão e meio Gente, é barbado isso aqui É muito bom negócio isso aqui Quero te agradecer se você viu o vídeo até o final, muito obrigado por você viu aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê saúde e paz, te dê sabedoria para você tomar a decisão de vir morar no Rio Grande do Sul, ligar para o corretor e vir viver uma nova vida. Um abraço, gente, até o próximo vídeo, tchau, até mais!